Bem, gente, é queria falar aqui para vocês a respeito do bolão da Lota Fácil da Independência, tá certo? Que eu estou organizando, Tá certo? É a princípio, é, serão 200 apostas com 16 dezenas, tá certo? Tirando a dúvida aí do pessoal que às vezes fica em dúvida, agora no a data do sorteio. Vai ser agora no dia 6 de setembro, tá certo? Portanto, aí tá faltando menos que 15 dias. E nós já estamos aí com um grupo no WhatsApp, com 28 participantes. E eu organizei bem organizado o bolão desse ano, pessoal. O bolão desse ano tá muito bem organizado, muito mais do que do ano passado. É, quem já, já participou do Bolão Comigo sabe da minha honestidade, tá certo? Do meu trabalho, né? Eu trabalho bastante dezenas excluídas. E esse ano a novidade que a gente vai usar uma ferramenta, né? Usando combinatórias de dezenas excluídas e nossa chance de acertar os 15 pontos. Se a gente fazer as 200 apostas, ficará de 1 para 150. Ou seja, vai ser monstruosa a nossa chance de acertar os 15 pontos na Lotofácil da Independência de 2019. Mas para isso, é, restam poucas vagas, tá certo? Só tem 28 participantes. Você precisa entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Né, pra gente reservar a vaga. Que só vai até o número 48. É limitado o número de vagas. Tá certo? E.. Ao completar as 48, a gente vai fazer as apostas e algumas dúvidas que eu vou tirar aqui nesse vídeo sobre a honestidade do nosso bolão. Tem algumas pessoas que me perguntam como eu envio os jogos, tá certo? Se é pelos correios, se as cotas são enviadas pelos correios. E vocês sabem, pessoal, que eu tenho um canal no YouTube, né, esse canal aqui, se você não é inscrito Aproveita e você já se inscreve aí e coloque o sininho das atualizações. Por quê? Porque, porque de vez em quando eu posto algumas dicas e posto também algumas sacadas que eu uso aqui nos meus métodos, que já me deram vários 14 pontos. Tá certo? E algumas pessoas às vezes perguntam assim e ficam em dúvidas, às vezes receosos, com medo, tá certo? De serem passados, de, de sofrerem algum golpe. E, se primeiramente fosse dar golpe em alguma pessoa, eu não tinha necessidade de mostrar né, o meu rosto aqui na câmera, né, como vocês estão vendo, e deixar o meu endereço lá no blog, www.truquesdeloteria.com.br Se você não conhece o meu site, está é, no link da descrição aí, tá certo? O, toda a minha biografia, toda a minha vida. Né? E eu não tinha para que é, me esconder né? Não sou como muitos organizadores de bolões que tem por aí na internet Que passam a perna no pessoal e não a mostram, a, não, não mostram sua, seu rosto né, para ninguém Já eu estou aqui né, convidando vocês Se vocês realmente quiserem aumentar a chance né, na outra face da Dependência Venham jogar comigo aqui no nosso bolão Certo? Com certeza vocês não vão se arrepender A nossa chance será monstruosa Eu digo monstruosa porque é monstruosa mesmo Eu estou é, trabalhando anos excluídas Um método que eu mesmo fiz um curso aí entendeu? Chamado Engenharia Reversa para Loto Fácil E esse método aí Agregado a ferramenta lotofácil Fácil Experto Profissional Que é uma ferramenta onde você joga Determinadas quantidades de dezenas excluídas geram combinatórias e assim, determinados padrões ao serem sorteados, né com 16 dezenas, a gente tem aí essa chance monstruosa de 1 para 150 para acertar os 15 pontos. Pensa comigo, o bolão parece caro, né uma cota é cento, 135 reais e você tem que fazer o depósito até o dia 30, né, no máximo até o dia 3. De setembro, né, na, daqui a duas semanas é, na, Nas contas que eu vou te passar para garantir a sua vaga Tá certo? Agora pensa comigo Se é, a gente ganhar e você ficar de fora Como é que vai ser, né? Então é melhor que você participe e garante a sua vaga Tá certo? Então é isso é, Qualquer dúvida, fala comigo no WhatsApp Que eu tiro suas dúvidas Certo? Vamos lá Ganhar essa bolada juntamente comigo